Tá muito escuro Behind you Ai meu Deus Jini Não me mates Não mates Zurema Sete almas humanas Com o poder de sete almas humanas Nosso rei Rei Asgore Demur Vai virar um deus Com esse poder Asgore vai finalmente separar Esse reino Ele vai finalmente ir para superfície para voltar para a humanidade e dará a eles o sofrimento e a dor que nós aguentamos ou que eles merecem entende mano essa é a sua última chance de redenção de sua alma ou oh, chorico pelo seu corpo ai meu Deus ui, ui. andine eu vou te ajudar nessa luta Yo, você conseguiu! O está bem na sua frente. Agora nós podemos ver a luta dela. Espere. Contra quem ela está lutando? E... Você não vai me falar. Não vai falar para os meus pais sobre isso, né? Uh, uh, uh. Tá, então não era aqui. Ah, abre um caminho, C secret. Gente, a Jenny quer. ela quer me encochar. Entretanto uma profecia. O anjo, aquele que vem da sobre. Da superfície, ele irá voltar. E o. aqui ficará vazio. Tá, vamos indo, né? Yo! Oxi, eu, eu sei que você não é, não era para Eu não, não era para estar aqui, mas quero perguntar para você uma coisa, cara. Eu nunca pedi nada antes before, ah, tipo nunca te pedi nada antes. Ah, você é um humano, né? Ha, cara, cara, sabia. Bom, você é agora, quer dizer, onde ele me disse, ah, fique longe daquele humano. Então, tipo, é. Eu acho que isso me fa faz a gente inimigo, alguma coisa. Mas eu acho isso estranho. Eu posso odiar você? Por favor, tá, eu deixo. Hã? Ah, essa, essa ideia de algo significante. Minha irmã disse que. Diz isso pra mim sempre. Eu acho que eu tenho que fazer, ha. Eu? Eu odeio você? Cara, eu? Isso, tipo, isso é. Eu vou pra casa agora. espere, me ajude, eu vou cair. Eu te ajudo, fi. Yo, cara. Se você quer machucar o meu amigo, você vai ter que passar por mim primeiro. Ah, se foi. Você realmente salvou minha pele. Eu acho que além de, de, de inimigos, nós podemos ser legais. Nós podemos apenas virar amigos. Eu realmente tenho que ir pra casa agora. Eu acho que meus pais estão super preocupados comigo. Até, cara. Eu salvei. Jurema salva o dia novamente. Oi Jurema, é a heroína. Eita. Que isso. Uau, uma caverna. Sete. Sete almas mãos e o rei e o virará um deus. Isso é quantas almas a gente pegou até agora. Entende? Atra Através da sua... Sétima alma. Esse mundo será transformado. Primeiro... Como costume, chega lá onde tá. Eu vou falar para os. Atrás história. A sua história. Tudo começa há muito tempo atrás. Ah, Não. Você conhece? Droga! Quem falou essa história pra você quando você está quase uh, Quando você vai morrer? Eita. Você. Você está parado no caminho que todo mundo... Espera. A história de, dos livros fazem os humanos terem... Tipo, uma... Com... Sei lá, eu não entendi a palavra direito. Mas você? Você é apenas um criminoso sem remorso. Eu quero saber quantos cavernos, é, por quantos cavernas você passou atacando todo mundo no seu caminho. defesa? Por favor. Você não matou... Eles, porque você tinha que matar? Você matou eles porque estava fácil para você. Porque era divertido para você. Você acha que era divertido quando. Ih, gente, será que aqueles bichos que eu matei no começo fez efeito? Nunca eu ia para casa? Você acha isso divertido? Não. Mas seu tempo acabou, vilão. Eu não vou machucar. Você não vai mais machucar ninguém. O um guerreiro com a armadura brilhante aparece. E toda a dor que você. Fez A gente vai sair a cair. Todo mundo espera, todo mundo sonha que você vire pó. Ela vai mandar você, tipo, vai te derrotar com a lança. Iá! Eu vou mostrar pra você o quão os monstros determinados realmente são. Venha, ande um passo e vamos acabar com isso. Deixa eu salvar, fi. Calma aí que eu tenho que salvar, gente. Vamos, um genie. É isso, então, Segue mais sem correr. Aqui eu vou em guardini ataca Ungini Vamos checar com ela Unine, ataque 50 A herói nunca desiste Quando você é verde você não pode escapar Assim que você a, a, aprenda a defender Ah, nossa que demais desafiar É muito fraquinho Então o que acha disso? O que é plaid? Ah tá, então é depois que eu tenho que dar um plaid Tem que irritar ela Vem afiar é muito. Você é muito. É só você não consegue me bater. Ai. Shhh. Isso não me fez nada, inútil. Vem! Ih, tá fraquinho! Vamos deixar você se safar dessa. Ai! Ai meu Deus, complicado. Vem, Inute. Ih! Você tá muito fraca, fia. Ah, chega! Ah, que filha da puta Você tira a minha Calma Dá pra desafiar ela mais uma vez Vem, Andini Seus ataques são muito Mano Quem é você? Na fila do pão Agora eu quero um Eu quero um Ciclo. Mas vê se você pudesse... Como se você pudesse me derrotar... Oxi. Andine! Andine! X1, vai! Eita! Você fala pra Andine que seu ataque dela é muito fraco? Meu Deus, Andine! Você não, não aprende, não? Ai! Andine! Eles ficam injustos. Tá. Não consegui me derrotar, inútil. Eita porra. Ui, ui, ui, ui. Calma. Os ataques dela são muito fáceis. Eles ficam injustos. Pare de ser resiliente. Ui, ui, ui, ui, ui, ui. Ai, tomei, tomei, tomei. tomei to ui. Ah, filha da. Eu sempre caio nessa. Vamos tomar meu sorvetinho? Do que os, porque os humanos são. Pra, para que os humanos são feitos, ela diz. Ai, tomei uma. Você fala pra ela que os ataques dela são fraquinhos. Gine. Vem, tô desafiando, fia. <risos> ela, não, ela não liga. Alves me disse que os monos eram determinados. Ah, essa é... Eita porra, calma aí. Deixa eu fingir que eu não quero mostrar. Eu falei que eu não quero lutar, que eu só quero ser amigo. Ela lembra de alguém. Os ataques dela ficam um pouquinho... Menos extremos. Opa! Andine, por favor. Só quero. Eu quero, eu quero. ficar sua amiguinha. Eita porra, calma! <risos> Bora. Tá. A, acaba. A sua determinação acaba agora. Acha que Os amigos dela Tá Quero mais um sorvetinho Ok Você fala pra ela que não quer lutar Mas não acontece nada Vai gente ela lembrar alguém, os ataques dela ficam menos extremos, haha. Ai, ai, fui trollado. Ei, ei. Morra logo! Ai, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Trollado de novo. Eita, a tá loucona já, gente. Você está ficando no meu caminho! Andine! Eu não fiz nada pra você! Ela lembra alguém, os ataques dela ficam menos extremos de novo. Eu não serei derrotada! Ok, Andine, então você não será derrotado. Vem, Andine! falei que Andine só quer ser amigo, mas ela lembra alguém e os ataques ficam mais fraquinhos. A Gine desiste, Djinni. Eu sou tipo imortal, eu tenho sorvetes. Os ataques dela ficam menos extremos. Ela não tá mais falando nada. Tá. Eu falei pra Djinni que eu só quero ser amigo, ela lembra alguém, os ataques dela ficam de boas. também os ataques dela tava meio rápido né amor de deus eu tenho que ficar dando challenge de novo tá Ei, um geni tio, tio, tio, tio, tio, de, tio, de... De... tio, de raiva que ela tá? Tomei. Ui. Onde? Ei. Tá gente, o que eu faço agora? O que me ajuda. eu tenho que atacar com ela, atacar ela? Gente. Tá, ela tá olhando pra ver se não é uma... uma brincadeirinha. Gente, tô ficando sem poção. Tentar só mais uma vez. Tá. É, eu vou atacar ela, gente Mas eu, não vou, eu vou tentar não matar ela, pelo amor de Deus Ah, tem que apertar Z Opa, opa, opa, olê, olê, olê, olê Eu não vou te matar não, tá? Eu não quero te matar não. Tomei duas. Toma, suquinhos. Bom, Gini, cadê minha lança? Você tem que ser justa. Me dê uma fucking lança. Toma. Gente, me ajuda! Não sei o que eu faço! Mais uma só. Eu não vou mais atacar não, gente. Não quero matar ela, não. Ondine. Minha última opção, Dini. Eu vou desafiar ela. Ui! Ui! Ui! Ui! Ai, tomei uma. Ela não liga. Gente, sei lá, acho que chegou num beco sem sair daqui. Eu vou tentar fugir. que ela tem alguém que seria o Papyrus. será que se eu correr eu falar para vírus funciona? me ajudem para de correr ah é otária ah fundindo um você não vai me vencer pia. Volte aqui... Undine! Tchau, Undine! Hey! E aí? Eu estava pensando, você, eu e o Undine, nós poderíamos sair uma hora dessas. <risos> Acho que vocês iam virar grandes amigos. Vamos nos encontrar na casa dela mais tarde. Aí, ó, falei, gente? Socorro! O Sans, me ajuda! Eita, que que... Ai. Socorro. Quero água. Ai. Está tão... Quente. Mas eu não posso desistir. Fia, tem água ali. Isso aqui é uma água. E? Andine. Sim. <risos> eu jogo nela Angine Fia Oi Tá bem agora, amiga? Ah, quero um copo d'água também Tô com sede Hum, delícia Come to Hotland. Gente aí, cadê o Ei, Indi, oh uh. Será que é para voltar? Acho que não, hein? É uma caixa. Parece que dá pra empurrar ela, ou ela foi empurrada. Bah! Hoje os monstros não apreciam o que deixa um puzzle bom. Ele tá falando pra tentar resolver esse puzzle. O Que? O que você está fazendo? Você está empurrando tudo errado, esquece! Essa genera... <risos> ok. Acho que não é pra voltar, gente, porque a Andini, sei lá, sumiu do nada. Eu vou andar só mais um mapa pra trás. É, esquece. Vamos continuar. Não voltarei não. Eu consigo ligar pro. Ah, <risos> Toriel. Gente, não queria ter matado a Toriel. <risos> Welcome to Hotel Hotland, ah, Hotland, terra quente. Tá, o Sam sumiu. Ok, vambora né? Whatever. Eita. Ok, ok, okay. Ele veio da cachoeira. Ok. Não, foi Não, não, não, já salvei. Oi, moço. Desculpe. Um genie disse que. Tem uma área que tem uma nessa área, então, estamos bloqueando o elevador. Ok. Esse aqui é quietão. Que isso? Laboratório? Tem alguma coisa de cachorro aqui.